É de verdade, é sinceridade Eu vou quebrar esse cara que vai ficar no chão Eu percebi que tá sem maquiagem E também sem liberdade de expressão Todo liberdade de expressão Até porque cê sabe, nós é questão. Independente, eu não tenho um iPhone branco Mas cê sabe que meu rap é preto Nossa, eu sou E você tem que entender toda a situação Eu sei que você tem a pele mais clara Isso é fruto de miscigenação Sim, sem maldade, cê foi babar ovo Mas ele um dia falado que eu era e é no seu putinoso é. Oh shit, eu matei o cara que não conseguiu queimar Sabe nego que é na moral teve viu a virada do beat, prepara aqui que seu cara vai ser igual Não, até porque você sabe que eu tô fazendo a raiva Eu não falei que você era branco Até pedi desculpa, eu mandei a rima por causa do paiva Então cê sabe que agora sim Até porque os cara vêm do queixo É muito foda um branco falar e branco Sabendo que a cultura é de preto E fazer o um rap com amor Eu prefiro o que mais com E que cancelem o rap sem cor Eu também prefiro esse tipo de rima Só que cê sabe é o cinismo Quando eu falo essas coisas Eles olham pra minha cara E falam que é vitimismo Só que esses caras não tão entendendo Como que a vida é dura E perituba já rola facada Será que isso daí que tá sendo uma cultura? Na ah, a discussão que você colocou é legal, mas eu rimo agora com a minha cor, só que ela não faz sentido Mesmo que julga o meu cabelo, julga sua cor Eu sei que julga sua cor E eu também sei que estão julgando seu cabelo Só que cabelo eu não tenho, o um guerreiro Zulu Que tá partir na faca sem medo Só que você tem que tá entendendo Que a gente só avança O povo Zulu Eu tinha cabelo, eles eram careca, mas sempre foi ponta de lança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 Tipo Vinícius mano, eu vou pela direita, pode chamar de Rodrigo oh, Meu Deus, mas que foi cansado E agora, mano, é ironia Ele disse que eu tô de São Paulo Se você não falasse, eu não sabia É por isso que agora você percebeu Já ganhei a aldeia, já ganhei o coliseu Quer usar o fofada, faz o seguinte, usa o meu Mano, mano, vai te puxar O tio, cachorro, você só é cachorro Então pera, mano, vamos nesse jeito Eu não sabia, mano, agora argumenta ah, Claro que eu não sabia Porque fala de São Paulo, esse estádio sendo não representa Represento. há muito tempo Por isso que agora, mano, é o um momento Representa o São Paulo na época da pandemia E quando esse cria tava lá nos aposentos ah, tá passado, Parado, no Putz, tá parado. é vixe. Ele falou que ele que queria. Fazendo minha música, reclama com o pra meus ouvintes, ok? No ano cê tá ligado, qualquer parada vou fazendo uma versada, mano, sua sorte é porque eu tô de boa no mano suporte, mas você tá ativo aqui nas badalas. Rua de São Paulo, mano, eu mato esse arrombado, por isso é verdade o J pois, esse arrombado, disse que ele tá fazendo hit, já o JP fazendo os pois. Deixa Que inferno rima contra esse cara Vai se fuder, mano, eu rimo logo agora Toda rima como a tô no pique, mano É sentimento de dentro pra fora Como fazer assim, eu tô no pique, mano, tá ligado que eu já vou no proceder Assumo quando nós venhamos aqui logo pra bater Mas se você ganhou, máximo respeito pra você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 Fazendo rala de rala daqui Vai perguntar lá na Premier League Quem é o MVP? Não, é você que eu não vi E por isso eu sou Mano Underground E mano eu me sinto na Premier League Eu entro em calma e esses brancos me aplaudem Quem é? Quem é? Quem é? Eu respondo agora pra ti A pergunta do J.F.D. foi Quem é o MVP? Mas é na Premier League Por isso agora teu crânio eu destaco Te que respondo quem é o MVP Um neguinho que chamam de macaco <tos> Chama de oh, macaco, oh, mas não é que ligado. Você quer levar pra esse lado? É por isso que eu trouxe a reza sincera. E o guri não se preza. Essa porra é apalentada dos macacos. O melhor do freestyle tem o nome César. Pode ser, mas tem não vou fazer exageração. Ei, E aí, é isso, família. Vamos que vamos. E mais em 3, 2, 1. Alguém leva um bato, para o César Porque esse meu sujeito aqui aliado Acabou de deixar a bola à esquerda do cara Um tanto quanto babado Eu tô fazendo o meu, faça o seu Aqui na sua função, planeta dos macacos Eu sou César, o JP vai ganhar do guri? Não! Ele é tipo César, só que eu faço assim Você falou não, só que eu sou Cristiano Ronaldo Vou ganhar sim!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 Na sua cara. Não sei se você entende essa rima improvisada Porque eu te mato no meio, isso é o interlúdio oral pau pau pau pau pau, Você ouve e pensa que é um estúdio oh! Isso que é um estúdio, você fez feio É com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio Você tá fazendo o meu caco, você tá foito Você é inferior em tudo, ô boca de 0,8 oh!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 Se perder. É tipo aquela rima foda do César, façam barulhos. Você é a Kadele e eu, a carrocinha de Guarulhos. Mas percebeu que o beat é de Detroit e não de Bill. E uh -huh. por isso mesmo que na sua frente cê já sumiu. E quando eu faço pau pau pau, na minha frente você sumiu. Eu tô saindo do crânio a revolta do crânio eu. <risos> Puxa vibe porque não teve, você viu? Você revolta do caminho e eu rimo nesse hino. Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos. Canino, minha punch na sua cara dói mais do que dente ciso Isso Uou! é Improvisação, dói mais que dente ciso, minha panche é uma incisão. É uma incisão, ah, é uma incisão. Uou! Calma que acabou sua vez. O Breno faz mato, você não sei, sabe, nego? Você peguei, você quer falar até de Nossa. dente, vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso, matei um emisie sem juízo. Uou! Você pega essa referência. Se eu tô rimando, você não fez essência. É porque, pra mim, O Gol, o go, meu cabelo e meu flow. Você ah, oh! sempre então primeiro. você falou de dezembro, eu virei ganho janeiro. Eu não sei se você pega, eu rimo pra vocês. Eu te mato em dezembro, janeiro, em 12 meses. Não, não, não, não, não. Ah, sem maldade você vai rimar, mas sempre no freguês. Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro. Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro. Ah! Mas o flow que eu fiz foi obscuro Que mandou lá na liberdade Não falou só a Pra plateia, sua rima já tá morta Então apote essa ideia Só na liberdade, eu faço improvisação O seu flow é liberdade e eu trago a libertação Não tem que você pega, eu não sou mais coerente A libertação não cabe nas suas correntes Não cabe nas minhas correntes Calma, eu vou rimando, vou fazendo essa parada louca Que eu vou improvisando Falei que você tava me copiando Flow é guarulhense Então Breno, sai desse corpo que não te pertence. Ah.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 o aqui.